Oi, gente! Nossa, não, isso não foi legal. Como é que é? Hoje eu trouxe meu primo, que é o nome dele, é Sandrinho. Ele tem um canal aqui no YouTube, o Canal Lendário é dos Games. Se inscreve lá. Gente, então, o desafio é que ele fale qualquer coisa. Que você tem que falar luminária, aí fala caixa, celular. Aí se alguém repetir uma palavra que o outro já falou. Aí a gente vai beber um copo de água cheio de água gelada. E tem que ser uma gola, tipo, uma gola, entendeu? Tem que ser Tem que muito ser rápido. muito rápido. Então, tem vamos que começar. Ser menos de 5 minutos. 5 é. segundos. Cinco, nossa, vai doer, Pelo amor de Deus. Então, bora lá, bora começar. Gente, pra você ver quem vai começar, a gente vai fazer paro ímpar, tá? Eu tá. conto. Um, dois, três, cinco, quatro, três, dois, um. Guarda, cadeira prateleira mesa luminária armário aí <risos> vi é água vi é de água demorou demorou demorou vi é de água dá daniel água daniel água pa pa pa não dá dá eu tô só lavando o copo ah tá lá água extremamente gelada. não sei quantos ml tem aqui mas tá ai eu tô ferrada Bebê, já... Não, o pior é que eu tenho mó tentão aqui, mas eu tenho mó chelado. O que que tá? É permitido até três goles. Tipo... Entendeu? Do... Ah, vai. <risos> e aí olhando pra eles, vai. vai. Um, dois, três... <risos> <risos> <risos> <risos> Olha o foguete. Cê é o que me deu. Olha que eu... água. <risos> ah, ainda <não> tá ruim. <risos> <risos> gente né? não é tão ruim assim não, Bia. Não é tão ruim assim não. Por que você botou água com gás? Eu não sabia nem que era água com gás. Hum, tá, mas. Vai, não vai, dá? Vai. É muito, dá? É muito ruim. Não, eu vou ter que beber ainda? vai ter que beber. Não. Falta não vou... mais quatro agora, então Não, um pelo bolos. menos tem que beber tudo. Tá, vai. Mas é rápido. Um, dois, três, quatro, cinco. Mole. <risos> vai. vai, Sandro, caramba, bebe logo. Não Pum. dá, é muito ruim. <risos> então, é assim. Errado, Sandrinho errado. Engole, vai engole, vai engole ah! <risos> Gente, são quatro rodadas A primeira já foi e a primeira o Sandrinho perdeu E eu ganhei, óbvio, né? Então, falta mais três Nessas três Se houver empate, aí vai acontecer mais uma E nisso vai ser o vencedor Legal Porta Aparelho Geladeira Dente. Batedeira <risos> Cinco Quatro, três, uma... Água. Legal. Flor. Ai, <risos> que hora vai ter que beber água. Vai ter que beber Gente, ele é muito arretudo, gente. Não. Tá bom, então tá. coloca tudo. Pode colocar. tem que beber. tudo aqui, ó. Botei mais que a metade. Vocês lembram como é que tá? Tem mais que a metade. Vamos lá. E <laughs> Quente, limpeza, bíblia, micro-ondas, saco, <risos> geladeira. geladeira, batedeira, TV, de torneira, tá afim, né? panela, misto, prato, quente, <risos> copo, Você vai é ficar? controle, eu não vou te segurar, é água, telefone, luminária, luz, banco, Tomada. Areia. Ligação. Pinguim. Motora. Porta-copos. Porta. Eu falei porta. Porque a vai falar. Chave. Quê? Chave. Chaves. Kiko. Dona Florinda. Rinhonho. Não sei mais. Seu barriga. Seu é? madruga. Não sei mais. In... Oh, panela. <risos> Oi. <risos> Pause. Quê? Pause. Capturar. Brasil. Rio de Janeiro. Alemanha. Canadá. <risos> Estado. Unidos. País. Orlando. <risos> Vai. É, França. Itália. Olha Paris. <risos> <risos> Olha. Paris, falei Paris. Rolha. Você já falou Rolha. Eu não falei olha! Eu, eu falei agora, você falou Paris, eu falei Rolha. Aí você... A Paris olha, Rolha, eu falo vinho. Aí eu falo... Suco. Chandon. Laranja. Eita, isso tá é demorando, hein? É... Suco. Maçã. Laranja. Laranja. Você Caraca. Limão. Caí. Banana. Chocolate. Branco. Back main. come Bia. Bia. Linda. <risos> Maravilhosa. Gostosa. <risos> Invejosa. Recalque. Barba. Quê? Baba. Baba? Sandrinho. Babar. Piso! <risos> Não, já tinha passado, já Não, já não, passou que... você fez assim, ó. Falei, vai, piso, vai você. Hum, pisei. Rebolei. Bunga. Ai, como é que eu li? Freezer. Quate. Quate. Fanta. Guaraná. Televisão. Antártica. Notebook. Japão. Quarto. Tio. Cozinha? Rússia Banheiro? Maior Casa? Grande Rua? Pequena Ai meu deus Sorveteria? Ricanto Dóminos? Pito Grande? Pequenas Você já tinha falado grande <risos> Eu não vou beber tudo, você não bebeu tudo? Não, se beber tudo Tá bom, então bebei isso aqui. Não, era mais um pouquinho. Era mais um pouquinho. Vocês vão ver que eu bem melhor que o Sondrinho. Aqui. É você que Muito ruim. Ai, tá congelando meu cérebro, meu Deus. Nossa, mãe. Pai. lembrando que eu, que eu tenho que ganhar na, na, na não tem mais, tá? aqui, ó é, tá 1x2 não, 2x1 tá eu tenho que, galera é, são quantas? são 4 3x4, tá? aí tá 2x1, se ele ganhar agora é, A gente vai pro um empate um E vai desempate. ser um é, desempate Aí vai ser um desempate E se eu perder, eu perdi Já era Blusa Grande Calça Pequena Short Pizza Dôminos Limão Sorveteria Recantos Laranja Tangerina Arca Flor vaso Bíblia Banco e bobilhão Não, eu sou bom. Assento imagem ação twister jogo que, que é <risos> para, não, não vale isso não avesso avesso averso, averso. É. <risos> averso. <risos> luminária anos casa idade para Sandro <risos> que que... É tudo perto dele luz Partir micro-ondas Participante eu não vou brincar com você É sério, hum, para <risos> Não lê mais nada já. É... vai Você? Não, você Freeze Geladeira ah. Bebedouro Pinguim Abridor Micro-ondas Eu já falei micro-ondas, eu já falei micro, eu já falei. Na, micro na parte... Vou parar aqui rapidinho. rapidinho e vou mostrar pra vocês que eu, que eu falei pro Então gente, a gente viu o vídeo de novo e sim, eu ganhei, eu, tinha, eu falei micro-ondas e logo depois ele falou micro-ondas também Micro-ondas Micro-ondas, micro E aí eu ganho, né? Aí ele perdeu, óbvio E aí ele falou que não quer mais beber água e tal Mas eu falei, eu entendo porque a água é muito ruim E congela o cérebro E era com gás, é. então era muito ruim E galera... É, a gente tentou achar outra coisa, mas não conseguiu achar, porque já tá acontecendo no meu cérebro. É, a gente... Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que a gente preparou aí pra vocês. É, não esqueça de se inscrever no canal dele. Vou deixar aqui, inscrito aqui e aqui linkado no bloco de informações. Se inscreva e curta lá os vídeos, tá? É, ativa o sininho. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito. Curta o, curta o vídeo pra me ajudar na divulgação Me siga nas redes sociais Que é o snap é, Souza28bia Instagram, canal da Basta E galera, é, por favor, dá like Porque a gente tá querendo bater a meta de 15 likes É, porque ele tá começando agora, gente Então é isso aí, tá? Beijo Fiquem com Deus Tchau